Então é isso, a gente sabe que o uh, Jair Bolsonaro está travando uma guerra com os estados, porque ele quer reabrir. E os estados, a maioria deles está falando, não, mas espera aí, calma. A gente nem chegou no pico ainda. Cada um falou uma coisa, é verdade. Sabe por quê? Porque ninguém tem bola de cristal. E a imprensa fica ali perguntando, quando é que vai ser o pico? Quando é... Mas de fato, ninguém sabe. O Mandetta falou essa semana. No fantástico, certo domingo. O nosso pico vai ser de maio a junho. Ou seja, a gente nem chegou no pico e já está falando em reabrir, sem testar ninguém, porque a quantidade de testes no Brasil é ridícula. Esses números que a gente mostra para vocês são assim estimativas muito, muito das defasadas. Porque não tem teste. Tem gente morrendo enterrada sem teste. E sem escrito lá no, no, no, no, na certidão de óbito que foi Covid-19. Não está sendo computada. E aí o que acontece? Aí a gente vê claramente a má intenção do presidente Jair Bolsonaro. Porque fazer um tweet desse que ele fez usando os dados que ele usou, é muita má fé. É muita má fé e é chamar o brasileiro de burro. Isso aí que ele fez é chamar o brasileiro de burro. Você veja aí que ele coloca dados do Covid, dia 14, óbitos por um milhão de habitantes. Na Espanha, 388. Na Itália, 348. França, Bélgica, Estados Unidos, não, Inglaterra, Alemanha. Brasil, 7. E ele colocou isso aí para quê? Para dizer: olha, a gente está super tranquilo. Só que isso é muita má fé ou muita burrice. Neste caso, eu não acredito na burrice. Neste caso específico, eu não acredito na burrice. Aí é má fé. Por quê? Primeiro, Espanha, Itália, França, Europa. Há quanto tempo você já está ouvindo falar que a Europa, o bicho já estava pegando? Que depois da China, qual foi o primeiro continente? Europa. Logo depois da China. Ou seja, Itália, Espanha, França, todos eles... A coisa começou lá muito antes do que aqui no Brasil. Estes países, a gente está vendo agora, diminuírem seus números. Aqui no Brasil, nós estamos começando a escalada. Ou seja, como você pode fazer uma comparação como essa? Eu te pergunto. Como você pode comparar o número de mortos por milhão de países que estão lá na frente da crise, se comparados com a gente. E mais, como você pode fazer uma comparação dessas, sabendo que aqui no Brasil as pessoas não estão sendo testadas? Ou seja, que o número de subnotificações é enorme. Enorme. Como é que você pode soltar presidente da república... Líder de uma nação, passando uma informação dessa para os seus cidadãos, está querendo dizer o quê? Que aqui a gente não tem problema? Que pode relaxar, ir para a rua, fazer manifestação, que ninguém vai pegar Covid? É uma irresponsabilidade e mais do que isso. Neste caso, é má fé, é má intenção. Má intenção o presidente colocar uma coisa como essa. Eu fiquei estarrecida quando eu vi esse tweet. Tweetou, tá lá na página dele. É muito revoltante. É muito revoltante.